Bom, beleza galera? Seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho somente para poder explicar o post que eu publiquei nas redes sociais tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, Facebook e de modo geral até no Telegram também referente a um bug que eu encontrei no comando sh e sh do Toybox Bom, então eu estou aqui dentro do diretório e vou explicar melhor, tá bom? O que se trata é o seguinte, é que eu escrevi esse script aqui para uma aula que eu estou preparando referente a loops e funções e como você diminuiu o seu código então eu peguei um script que eu escrevi para uma empresa uns 13 anos atrás, é um algoritmo que eu escrevi para eles Devido a um bug que eu encontrei no sistema de abertura de chamados deles E tive a curiosidade de tentar rodar esse mesmo script com o Toybox Já que inclusive eles disponibilizaram o SH e o ToySH, que é uma ferramenta que vai tornar o Android Self Hosting Deixa eu rodar o script aqui para vocês verem como é que ele funciona, é uma coisa bem básica mesmo então, eu digito o comando sh, loop.01sh, e ele aparece aqui a data e hora, para você ver que dia que você está, e pede para você digitar o mês. Então, se eu digito aqui, por exemplo, mar, que é de março, ele não vai, janeiro ele não vai, e se eu digito APR de April, abril, ele permite, passa para o próximo campo. E agora eu tenho que digitar o dia, que dá para ver aqui que nós estamos no dia 9. Então, se eu digitar 1, ele não vai permitir, 02... Também não permite, 03 também não, e assim vai, Ó, 8, 9, aí ele abriu o chamado. Não entrei em detalhe aqui, nome da pessoa nesse script, tá? Por exemplo, assim qual o motivo da requisição, não abri, não, porque isso não é importante, o importante é corrigir a questão de data e hora. Então, beleza, o script está feito, já estou elaborando a aula, vocês vão ver em breve no meu curso de migração para Linux, e foi aí que eu tive a curiosidade de testar também o comando sh do Toybox E o toy sh né Então deixa eu limpar a tela aqui Beleza, então tá aqui o Toybox, a versão binária disponibilizada pelo próprio site do projeto Tem também aqui o código fonte e tal E bom, se eu digitar aqui toy sh-help vai me mostrar quais as opções que o sh do Toybox tem disponíveis Tá vendo aqui que é exatamente do Toybox, tá? não é do, do... disponível do sistema, não é Bash, não é SH dentro do sistema mesmo. Ou então o ToySH aqui, se eu digitar menos menos help aqui também, ele vai mostrar as mesmas opções do Toybox, tá bom? Então tá bom. Então vamos aqui no ponto barra Toybox, que é a arquitetura x86 bits. O comando sh do Toybox e seleciono o meu script. Apareceu as mesmas coisas, tá bom? A data e hora. Aqui é a opção para você digitar o mês. E eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó. ma por exemplo. Ó. Já deu aqui muitos argumentos. E ele partiu para a próxima parte que seria o dia. Então, digitando aqui qualquer caractere aqui, ele diz que tem muitos argumentos e o, o, o chamado foi aberto. Então, esse é mais um bug que eu encontrei no Toybox, já é o terceiro. Porque o primeiro foi no comando tar, que vocês já puderam ver aqui no canal. que Foi na, mais ou menos na versão 0.8.0, depois foi corrigido na versão 0.8.1. Encontrei na linguagem BC, que eu reportei para o Gavin Howard, que me deu toda a explicação, que na verdade... Esse bug já foi corrigido e está somente na versão do Toybox, que é a versão mantida por eles, que apesar de ser a linguagem BC do Gavin, essa é uma versão mantida pela equipe do Toybox. E na versão mantida pelo próprio Gavin não tem esse erro, tanto é que me rendeu uma entrevista com o Gavin. E Está aqui mais um bug que eu encontro, que eu vou reportar para o Rob Landley Eu não sei como é que eu vou fazer para reportar para ele Primeiro eu vou olhar a mailing list lá do Toybox, ver se isso já é um bug notório deles Se não for, primeiro eu vou enviar um e-mail para o Rob Landley ver se eles têm interesse nisso E bom, depois eu vou abrir lá na mailing list deles a informação tá? E assim, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui É que se vocês repararem aqui, ó é... não, pera aí que eu errei aqui Seleciono o diretório Toybox, opção-iname, asterisco, sh, para poder selecionar tudo que tiver ponto sh, tá? ou simplesmente sh. E se vocês separarem aqui a última linha, está o comando sh, o código do sh e está no diretório pendente, ou seja, então quer dizer que ele não está pronto então é considerável que ele tenha bugs, tá? se ele tivesse saído do pendente sim, aí já era uma coisa muito estranha o que me chama a atenção e que eu achei estranho foi que eu testei a versão binária do Toybox ou seja, compilado pela própria equipe do Toybox e disponibilizado como versão estável, né? a, versão final, a última versão final deles Então para mim estaria errado o comando sh e o toy sh está disponível aqui no Toybox Então isso eu vou reportar para eles Esse bug aqui, eu espero que meu script venha ajudar né, ou pelo menos o report que eu estou dando venha ajudar E olhando aqui ó, galera, não foi a questão que eu compilei esse código ó, Se vocês forem olhar aqui dentro do diretório, não tem nada compilado, isso aqui está do lado de fora Sabe? Ah, eu poderia ter compilado e colocado lá de fora, mas não é. Não é código que eu compilei. Ó, oh, tanto é que eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no diretório Toybox. E vou compilar, tá bom? Vocês já viram eu fazendo isso aqui em outros vídeos. Isso aqui é a forma mais fácil, mais simples de se fazer isso. Beleza. Limpar aqui a tela. E agora sim, tá aqui, ó, o Toybox. Então assim, não se trata de um binário que eu compilei, tá? Eu baixei, toda vez eu baixo o binário compilado pela própria equipe do Toybox. Sabe, porque assim, eu confio no trabalho deles, a forma como eles compilam, eles deixam os binários bem menores, eles selecionaram já os comandos que eles consideram estáveis. Então foi mais por causa disso, mas isso aqui achei um pouco preocupante. Bom, então antes de terminar esse vídeo, eu quero dar um recado... Não esqueça então de conferir o meu curso de migração para Linux, primeiro link na descrição desse vídeo, se você quiser aprender mais sobre Shell Script. E vocês verão esse vídeo sobre loops e funções. Já tem lá sobre funções, mas eu vou dar uma explicação melhor. Na verdade, umas duas explicações melhores sobre ele. E a última informação que eu quero dar é que esse vídeo foi gravado em apenas 5 FPS, gente. Sim, esse vídeo foi gravado em 5 FPS porque, de acordo com o Caleb Souza, lá no grupo de Linux Plus, eu tenho por gravar vídeos em 5 fps então galera, não, eu fiz questão de gravar em 5 fps porque isso aqui é uma fantasia minha, tá bom eu não posso ver um vídeo em 5 fps porque eu já penso o seguinte oh.